E aí galera, bom isso daqui é um aviso pra falar que eu criei um novo canal. Eu já postei as três músicas do, do EP que eu que tinha né, usado no outro canal, só que né, ele foi deletado por culpa do russo, Te odeio, eu odeio, sou russo. É, e hoje as Quatro, né? Quatro horas da tarde. É, Vai estar tá estreando a... a nova música. Beleza? Só um aviso. E eu vou tentar gravar vídeo todo dia agora. É isso.